Sejam bem-vindos ao Trabalho em Revista, uma produção do Tribunal Regional do Trabalho, aqui de Mato Grosso. Neste programa você confere. Escola Judicial do TRP promove semana de capacitação a magistrados e servidores. É um momento de reflexão, em que os colegas do interior, todos congregam né, para troca de informações e são vários temas interessantes que foram divididos entre os palestrantes. O que pode ser feito quando você descobre que a empresa não depositou o FGTS? A juíza Márcia Martins comenta a situação no quadro à direita. Em estúdio, o professor e desembargador do Rio Grande do Norte, Bento Herculano, comenta as transformações da sociedade e da legislação trabalhista. Tudo isso e muito mais agora no Trabalho em Revista.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 você vê agora direto de Brasília. No Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina, a empresa conseguiu comprovar o abandono de emprego da trabalhadora por meio de testemunhas e documentos. De acordo com o processo, a trabalhadora foi demitida por justa causa depois de faltar ao trabalho por mais de 30 dias sem justificativa e ainda sem responder às notificações enviadas pela empresa. A empregada já havia recebido três advertências, sendo que uma delas foi por faltar sem avisar ao patrão. Ela então entrou na justiça pedindo que a demissão fosse revertida. Depois de ter o pedido negado pelo regional, a empregada recorreu ao TST, a trabalhadora afirmou que a decisão da segunda instância contrariou a súmula 212 da Corte Superior Trabalhista, que impõe ao empregador provar o término do contrato de trabalho quando há controvérsia sobre pedido de demissão ou abandono de emprego. A empregada alegou ainda que a empresa falsificou as notificações, mas a relatora do caso na quarta turma, desembargadora convocada Silene Ferreira Amaro Santos, desconsiderou o argumento de contrariedade à sua. Mula 212 e manteve o entendimento do TRT de que a empresa conseguiu comprovar que houve abandono de emprego por parte da trabalhadora. Todos os ministros acompanharam o voto da relatora. E no quadro É Direito de hoje, a juíza Márcia Martins responde à dúvida de um trabalhador que descobriu que a empresa não realizou os depósitos do FGTS. Como proceder nessa situação? Meu nome é Dione, minha irmã foi sacar o FGTS e descobriu que a empresa não, não depositou. Ela pode entrar com ação contra a empresa? Johnny, sim, a sua, a sua irmã pode entrar na justiça para requerer esse fundo de garantia que não foi depositado. Mas ela tem que observar se esse contrato se extinguiu há menos de dois anos. Por exemplo, se ela saiu da empresa, o contrato terminou é, em 15 de agosto de 2015, ela tem que entrar até 15 de agosto de 2017. Se foi é, em março de 2015, já está prescrito e ela não pode mais entrar na justiça, já já correu o prazo da prescrição. E você também pode participar, envie sua dúvida para gente no e-mail comunicação@rt23.jus.br e um banco é condenado por expor a produtividade dos funcionários em um mural. Veja esse e outros assuntos agora no Giro da Semana. Uma agência do Banco Itaú de Cuiabá foi condenada por expor em e-mails e murais as fotos dos empregados mais produtivos. Os elogios e congratulações vinham acompanhados de um ranking individual de produtividade dos membros da equipe e eram mandados com frequência nos e-mails de todos os funcionários que ficavam sabendo não só sobre os mais produtivos, mas também aqueles que não bateram as metas impostas. Estes últimos eram alvo de exaustivas cobranças para melhorar a meta. Uma gerente comercial que era cobrada e exposta perante os colegas buscou a justiça. E a juíza Yves Eidel reconheceu que a trabalhadora foi vítima de cobrança de metas exageradas. Apesar de citado no processo, o banco não apresentou a defesa e, por isso, todos os fatos alegados pela trabalhadora foram considerados como verdadeiros. Assim, o banco foi condenado a pagar R$ 5 mil reais de indenização por danos morais para a bancária. Pelo menos 200 alunos atendidos pelo Centro de Formação Mirim Cidadãos do Futuro, a Guarda Mirim de Colíder, participaram de cursos de capacitação por meio de projetos que recebem recursos de ações trabalhistas que tramitam na Vara do Trabalho da cidade. Ao todo, foram transferidos nesta última etapa mais de R$ 570 mil. Reais. O montante viabilizou a construção de uma panificadora nas dependências da entidade, horta, compra de computadores, mesas e cadeiras, construção de almoxarifado e reestruturação da banda musical, que inclui a troca dos equipamentos, fardamento e capacitação. Música a Semana Nacional da Execução da Justiça do Trabalho foi um mutirão para resolver processos que já tiveram decisão judicial definitiva, mas que ainda aguardavam o pagamento para poder pôr fim aos casos. Em Mato Grosso, foram realizadas audiências com tentativas de acordos e leilão de bens penhorados em todo o Estado. Como resultado, foram firmados 127 acordos e 16 lotes arrematados no leilão, arrecadando um total de 6 milhões e 635 mil reais. E agora é a hora de Facebook. A Julie acompanhou o que teve de melhor nessa semana e traz pra gente. Confira. Oi, Ezequias! Agora vamos falar das nossas redes sociais e mostrar o que os internautas mais gostaram na página onde a gente aprende tudo sobre direitos e deveres trabalhistas. E quem traz o recado de uma decisão pra gente é o William Wonka. Uma trabalhadora foi indenizada após a proposta de emprego não ter sido cumprida pelo gerente de uma empresa em Rondonópolis. A mulher tinha um emprego fixo e ele fez uma proposta para ela ganhar mais. A garantia desse novo trabalho fez com que a funcionária pedisse demissão e, dias depois, foi surpreendida com a notícia de que a vaga prometida não estava mais disponível. As conversas pelo aplicativo do WhatsApp serviram como provas e a empresa foi condenada ao pagamento de 10 mil reais de indenização por danos morais e 6 mil por danos materiais. Por isso, Willio Onca diz: é preciso agir com lealdade e boa-fé. Os seguidores gostaram da decisão. A Inês Regina disse, nada mais justo. Bom, já que estamos falando sobre decisão, vamos ver outra situação que mais uma vez envolve o WhatsApp. Um trabalhador que buscou a justiça para reverter uma justa causa acabou descobrindo da pior maneira possível que não se deve mentir, principalmente em uma ação judicial. Ele não contou a verdade sobre o caso que resultou em sua dispensa por falta grave, uma crítica à empresa em que trabalhava num grupo de WhatsApp e vários clientes participavam deste grupo. Para piorar a situação, ele combinou com uma testemunha para que ela mentisse na audiência, confirmando a sua versão. Claro que isso não ia terminar bem, não é mesmo? O trabalhador vai pagar uma multa de R$ 2 mil reais pela mentira. Foram mais de 260 reações dos nossos seguidores que entendem que não se deve mentir para a justiça. E você aí? Gostou? Não perca a oportunidade de curtir agora mesmo a nossa página do Facebook do TRT Mato Grosso. E você também pode seguir a gente no Instagram e ficar sempre conectado com a Justiça do Trabalho. E é claro, sempre bem informado. É com você, Zequias! Obrigado, Julie. E no próximo bloco, a gente conversa com o professor e desembargador do Rio Grande do Norte, Bento Herculano. Ele analisa os reflexos,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 Estamos de volta com o Trabalho em Revista. Pouco mais de um ano depois de entrar em vigor o novo Código de Processo Civil, que trouxe uma série de alterações para os processos que tramitam na Justiça do Trabalho, novas mudanças estão por vir com a Reforma Trabalhista. Para comentar essas transformações, a gente recebe o desembargador e professor Bento Herculano Duarte, do TRT do Rio Grande do Norte. Professor, muito obrigada pela sua presença aqui. Essas transformações, professor, o senhor lançou há cerca de dois meses, no TRT do Rio Grande do Norte, um novo livro é, em que o senhor trata dessas mudanças do CPC na, no processo trabalhista, os reflexos. Uh, essas, na sua avaliação, professor, são positivas essas mudanças? Primeiro, uma satisfação estar aqui em Cuiabá e poder conversar com você e com os telespectadores. É, sinceramente, é, eu acho que ainda não deu para sentir os efeitos do novo Código de Processo Civil, que foi um código que foi criado é, como se fosse a solução de todos os males, mas principalmente é, da famosa morosidade da justiça. Né? E no campo da justiça comum, seja estadual ou federal, não deu para sentir ainda os seus efeitos, que tomara que sejam positivos. Né? e na Justiça do Trabalho muito menos, é, até porque ainda só com o tempo iremos conseguir é, verificar o que deve ser implementado na Justiça do Trabalho e o que não deve, e agora já temos uma nova lei, que é a da Reforma Trabalhista, que também mexe é, em algumas situações, em alguns aspectos é, processuais. Professor, é, o senhor tem é doutor na área de Direito e Relações Sociais. Essas transformações, com esse seu olhar de pesquisador, de quem pensa isso, essas transformações da so do direito atendem um anseio da sociedade? A gente está bem com essas mudanças? Olha, em relação ao código de processo, né, o que é um código de processo, para que as pessoas possam entender? É um código onde se est estão as normas que vão regulamentar a tramitação dos processos que correm na justiça brasileira. É, em relação a isso, esse código é, veio substituir um código de 1973 e ele trouxe algumas inovações muito profundas. Mas como eu falei, ainda não deu para se sentir. Eu acredito que só daqui a alguns anos vamos ver se é, a, a justiça melhorou, se o processo passou a andar mais rápido, se passou a ser mais justo, decisões como está lá no anteprojeto do próprio é, código na sua exposição de motivos, é, um, um, um dos motivos, um dos objetivos do novo código é fazer com que propiciar que o juiz possa decidir da maneira mais rente possível é, da sociedade. E houve uma mudança muito profunda, inclusive também com a questão de termos mais igualdade e segurança jurídica. Ou seja, uma pessoa não pode ter uma situação e ter uma sentença favorável e o seu vizinho ter a mesma situação rigorosamente idêntica e tem uma situação desfavorável, então é um dos pontos tocados pelo Código. No campo da reforma trabalhista, eu tenho a impressão que a sociedade ela não conseguiu alcançar a importância dessa reforma, porque ela afeta cerca de 80 milhões de pessoas que são os empregados no Brasil, né? ou a massa de empregados. E ele foi feito em regime de urgência, inclusive, é, na Câmara dos Deputados e no Senado foi uma rapidez enorme. Então, eu rogo que ele seja um código, na verdade não é um código, uma lei que, de fato, modernize a legislação trabalhista, mas tenho muito receio, porque faltou é, um debate, um diálogo, né? um, um ambiente mais democrático para essa discussão. Né? Agora, o que eu posso dizer é o seguinte, que nem um novo código no campo do processo e nem uma nova CLT no campo das relações de emprego, nada disso vai resolver por si só nenhum problema. Tanto que na reforma trabalhista, é, uma das maiores falácias, né, ou seja, uma das maiores inverdades que se diz é que é, essa, entre aspas, modernização, que em alguns momentos foi realmente, em outros retrocesso porque como qualquer obra humana há imperfeições, né? É, é, mas essa a, a inverdade é que, por si só, a nova CLT vai gerar empregos. O que gera empregos, fundamentalmente, é crescimento econômico. Além dessa questão do, da geração de emprego, professor, se é, falou muito que a reforma trabalhista iria desafogar o judiciário trabalhista, reduzindo o número de processos. Qual que é o sua, sua, seu entendimento? Sobre Não isso? há dúvida que esse foi um dos objetivos principais. Né? Há muito tempo a gente convive com, aí eu vou até ser mais incisivo, com mentiras, como que no Brasil é, nós temos a grande concentração de processos trabalhistas no mundo. E isso não é verdade. Na Espanha, por exemplo, proporcionalmente, há muito mais reclamações trabalhistas do que no Brasil. Estou falando de um país europeu, europeu. É claro que não é saudável nós temos um grande volume de demandas. Mas eu quero lhe alertar que nós temos no Brasil mais de 100 milhões de processos judiciais em tramitação atualmente, nos encaminhando para 110 milhões. Todo em, judiciário. Todo judiciário. Então, o problema de nós termos essa cultura de litigiosidade, ela não está exclusivamente na justiça do trabalho, como é, procuram algumas pessoas fazer transparecer, tentam convencer. Esse é um problema cultural de dois lados. De um lado é porque as pessoas é, não têm o cuidado de cumprir a legislação confiando em uma impunidade e, por outro lado, é porque também, apesar dos pesares, a justiça ainda tem uma credibilidade perante a sociedade. Então, o cidadão, ele prefere, ao invés de buscar é, mecanismos de solução é, direta entre os litigantes, por exemplo, se há uma batida de carro, ao invés de tentarem... É, exaustivamente resolver aquele problema, no primeiro impasse, então, aquele que se sente prejudicado vai até o poder judiciário. E no campo da gente Trabalho, especificamente com a reforma, também acho que só o tempo vai dizer, porque eu tenho a impressão que, de início, vai realmente haver um acréscimo até no número de demandas, porque tem muitas dúvidas, mas depois, até porque é, se atacou a questão do acesso à justiça, por exemplo, retirando a gratuidade do processo trabalhista em algumas circunstâncias. Então, talvez com o tempo, de fato, reduza. Mas, repito, esse não é um problema é, da Justiça do Trabalho. Desde o Supremo Tribunal Federal, um acordo constitucional com quase 100 mil processos ao ano, um tribunal como o Superior do Trabalho, com é um tribunal superior, né, com 300 mil processos ao ano. Na justiça comum que a gente conhece como justiça estadual, quase 70 milhões de processos em tramitação no Brasil. E temos que considerar o seguinte também, no Brasil nós temos uma rotatividade enorme na mão de obra. Então se você tem 30 milhões de pessoas mudando de emprego no ano, 3 milhões de processos é 10%, 90% não bate nas portas da justiça. Trabalha até porque tem uma grande dificuldade, assim, fazê-lo. Até porque se estiver empregado, a gente sabe que ele, na prática, né, teoricamente, ele pode ir. Mas, na prática, se ele for, ele perde o emprego dele. Então, ele pode ter um desrespeito enorme de seus direitos, mas não pode ter esse acesso à justiça. O senhor falou há pouco tempo atrás aí, sobre o novo CPC que ainda não é possível é, ter a extensão da, da, do impacto dele na prática, né, no, no, no volume processual, enfim, na tramitação dos processos. Doutor, e em relação à reforma trabalhista, que é, a gente tem visto uma polêmica muito grande em torno dela, inclusive se há pontos constitucionais ou não, uh, também a gente vai ouvir falar muito tempo ainda, vai discutir muito a reforma. Bastante, você tocou num assunto interessante. Né? Algumas pessoas dizem que procuradores do trabalho e até juiz do trabalho, alguns não querem cumprir a legislação. Olha, 99% do juiz de trabalho é, está afirmando que vai cumprir, até porque é uma obrigação do magistrado cumprir a lei. Agora, o magistrado, quando ele toma posse, ele jura respeitar a Constituição. Então, se houver algum ponto na lei que ela situa-se em... É, de maneira inferior à Constituição, como tem que ser, então o magistrado, ele tem a obrigação de declarar a inconstitucionalidade. Agora, em algumas situações, quem dará a palavra final será o Tribunal Superior do Trabalho ou o Supremo Tribunal Federal, se a matéria for realmente é, declarada constitucional. E em o Supremo é, emprestando o que se chama um efeito vinculante, ou seja, é, tem mecanismos que vinculam obrigatoriamente o juiz, aí todo mundo vai obedecer essa diretriz do Supremo Tribunal Federal. Até porque se não o fizer, existe um instrumento chamado reclamação constitucional. Então a gente tem que desfazer esse discurso de que os juízes não querem cumprir a legislação. Não, mas toda legislação infraconstitucional há de passar pelo chamado filtro de constitucionalidade. E no caso da reforma trabalhista ainda há o que se chama filtro de convencionalidade, porque já se aponta é, algumas inconsistências na lei aprovada no tocante às é, convenções da Organização Internacional do Trabalho, que teriam sido descumpridas. Doutor, e o senhor está aqui em Cuiabá participando de um evento de capacitação de magistrados e servidores. Com relação à nova reforma trabalhista, que é uma, uma, uma capacitação, uma, uma, uma é, atualização que todos os magistrados do país inteiro estão fazendo. É, eu tenho rodado vários cantos do Brasil, né, acho que só este ano já foram umas 40 50 é, participações, porque tem dois aspectos, ou até mais, que temos que ver. Primeiro, a importância do tema, a sua abrangência. Não são poucas pessoas que serão abrangidas. Né? Como eu falei há pouco, é em torno de 80 milhões de pessoas alcançadas por essa reforma. Depois, porque O projeto que veio do Poder Executivo, do Ministério do Trabalho, e esse foi amplamente discutido, ele alterava sete artigos da CLT. Mas o projeto que a Câmara aprovou, e aí em regime de urgência, alterou quase 120 artigos, fazendo, de fato, uma nova CLT. E quando chegou no Senado, nós chegamos ao cúmulo do senador relator, senador do Espírito Santo, dizer o seguinte, tem um, alguns pontos errados. Ele, inclusive, colocou quais seriam os pontos eh, equivocados. Mas eu não vou, segundo ele, falou e a maioria do Senado aceitou o argumento, mas para não atrasar a tramitação, eu não vou mexer na lei. Então, eu, Senado, que tenho a função constitucional, que tem a obrigação de ser revisou da Câmara porque nasceu na Câmara o projeto é, acho errado mas não conserto e sugiro, foi a expressão que ele usou que o Presidente da República conserte os erros por intermédio ou de vetos ou de medida provisória, que parece que é, daqui a poucos dias teremos em, em vigor uma medida provisória então houve uma transferência do Poder Legislativo para o Poder Executivo e essa medida provisória eu creio que Irá atenuar alguns equívocos na lei, reconhecidamente, como eu falei, tem coisas boas, mas tem coisas ruins também, né? Mas faltou é, esse ambiente democrático, com a discussão maior. E se alguém disser houve uma discussão vasta, não é verdade. Ela houve, eu inclusive fui depor lá na Câmara dos Deputados, na Comissão Especial da Reforma, em relação ao projeto originário, que era um projeto enxuto e o aprovado em regime de urgência, depois desse regime ter sido rejeitado. E o presidente da Câmara, ele repetiu o que o ex-presidente Eduardo Cunha tinha feito. Perdeu e colocou, de, de novo, em votação o regime de urgência. E isso é uma coisa preocupante. Professor Bento Herculano Duarte, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, desembargador do Tribunal Regional do Trabalho, também da, da Corte da do... Estado do Rio Grande do Norte, muito obrigado pela sua participação, por todas essas informações, essa tentativa de esclarecimento nosso nesse momento de tantas mudanças. Muito obrigada. É, eu que agradeço o convite, tentando sempre é, cumprir uma função social até de esclarecer, né? pois as, o povo, né? a população, trabalhadores e empresários tem que tentar conhecer melhor essa reforma.